Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de World of Warzinho estamos aqui para fazer mais um pouco de leveling com o nosso Hulk, né, a gente tá upando relativamente muito rápido, tô aqui agora que eu vi que a minha arma não tá ornando muito bem, né, uma ficou com o transmog e a outra não, mas é a questão de leveling quando a gente vai upando, consequentemente a gente substitui equipamentos e aí o transmog vai pro saco, então não compensa gastar dinheiro com isso, tá? Mano, eu tô louco pra upar esse personagem logo aqui, porque eu percebi que os transmogs no elfo noturno fica muito da... Olha lá na frente, tá bugado. Eita, porra, dancei que já. Pera aí, manos. Deixa eu matar esse cara aqui, guys. Isso tá fora de alcance. Que isso? O cara manteu o um invisível pra cima de mim, velho. O cara meteu um sumir pra cima de mim. Olha como é que fica da hora o mog, mano. E ele anda meio badass, tá ligado? Ó, que fera. Aí eu agri-humano aqui. Rapaz, já tô, já tô rotacionando até sem... Até sem interface, pelo amor de Deus. O Guizinho já tá, tá masterizando o que fala, né? Ó, tô usando esses talentos aqui. Aqui é só pra bufar veneno, mano. Tá ligado? É bufar veneno mesmo? Energia, acerto crítico dos seus ataques que geram ponto de combo, aumento do dano de veneno, tá ligado? É só... É single target veneno essa build aqui. E aí eu tô arregaçando. Vou matar um bicho aqui só pra vocês ver o drama, ó. Carrotezão, pá, pá, pá, de um alvo. já era, já era. Tô fazendo as missõezinhas aqui de Pandaria, manos. e vou deixar pra joinar um... Uma dungeon, e vamos joinar também um PvP, tá? Esse vídeo aqui é mais um vídeo daqueles de up, então antes de mais nada, muito obrigado a todo mundo que é membro aqui do canal, muito obrigado a todo mundo que se inscreve, que deixa os comentários aí falando coisas que... É... Ajuda a gente a desenvolver, né? Ajuda a gente a crescer. Críticas construtivas. Muito obrigado por tudo, rapaziada. Vocês são foda. Muito obrigado pelo apoio, tá? E mano, estamos aqui então fazendo as missões. Vamos que vamos vamo ver. Eu acho que eu vou dançar nessa aqui. E beleza, cara. Me agarrou. Me solta, cara. Está longe demais. Ops. Eu não, posso, eu não posso colocar o um invisível. Porque se eu coloco o um invisível aqui... Eu vou, vou dar uma curinha já. Ah, de novo, mano. A mecânica do cara é me agarrar. Beleza. Então vamos tacar o um envenenar nele aqui. Se eu ficar invisível, eu acredito que ele vai resetar. E não é uma coisa boa pra nós, não. Eu tô conseguindo gerar um pouco mais de energia agora. Por conta dos talentos. E Lute pela sua vida. Fight for your life. Não tem um alvo. Tô fazendo as missões aqui em Pandaria pra poder aproveitar o bônus, né? Eu Eu não sei. Agora eu tô em dúvida se esse bônus de caminhada temporal de Pandaria aqui fazer missão no mapa. Porque ontem na live a gente tava conversando a respeito disso e os caras falaram, mano, não sei se missão adianta. Mas eu tô sentindo que tá upando bem mais rápido, velho. Não sei. Pode ser o vento da Sabedoria também que tá ajudando. Pode ser, mas... Ó, já vou entregar essa missão aqui. Se liga, né? né? Um, Tanto faz, forever Uma barra e meia por um, uma missão De dois segundos Tá ligado? Vou ajudar o mano a sair aqui da, da área da, da, Do cercadinho dele ali não gosta de estrangeiros Mas eu devo a você Demorou. Espero que os anciãos Não me punam por isso Missão de matar os caras, mano É é worth, eu, ou não Nós atravessaremos uma batalha feroz Você se ocupa dos Hosen Enquanto eu corro se tudo der certo, nos encontramos na vila. Asga, peixe. Cara, aí que tá estranho. Opção, não. É, addons. Eu tô com o plater ativado, né? Eu, desativei o eu tenho que, o que. Eu tô com dois addons de, de coisa ativados, mano. Deixa eu desativar o treat plates. E recarregar o Wii aqui. Com dois addons aí não dá. Aí, mano. Aí, aí. Agora ficou assim. Agora ficou bom. Porque sumiu as paradas da vida do cara aqui, ó. Tava aquela seta em cima. Agora a gente sabe que os, as missões são... Os que a gente tem que matar pra missão são os que são laranja. Então já ficou worth. Então. Cuidado de... Opa! Opa! CBzinho para nós, opa! Vou matar essa turma aqui? Aí ah, usei envenenar duas vezes. Preciso de um alvo. OK. Não posso ficar usando envenenar toda hora, né, mano? É só matar, é matar 10 Rosans, né? Rosans, como ele falou. Nossa, essa BG demora uns 900 minutos para acabar, velho. Meu Deus, mano, a gente pegou justa BG a zona mais longa que tem. Só que essa BG aqui, a gente cria novas oportunidades. Aí, mano, agora, como a gente tá fazendo BG, aí sim a gente vai ativar o Treat Plates e desativar o Plater. Porque aí vocês vão ver como é que, que fica massa, ó. Lembrando que isso aqui eu peguei do Jagan, tá? Então, se você falar, ô, oh, tá muito louco, Huli, como é que eu faço pra pegar? Vai lá no canal do Jagan, mano. O mano tá lá na descrição... Dos vídeos dele tem o vídeo de Adams. E no vídeo de Adams tem a, a, as paradas pra você poder pegar esse aqui. Ontem eu mandei mensagem pra ele, porque eu assisto sempre o conteúdo do Jagan, porque eu gosto muito dele, né? Aí, eu, eu tava assistindo falei, mano, que plater massa, velho. O de PvP, ele consegue ler o nome dos caras, ver tudo certinho. Aí eu falei, mano, me passa esse plater de, de, de. Esse treat plates, né? De PvP aí. Aí ele foi e falou, mano, tem lá nos meus vídeos, pega lá. Aí eu fui lá, peguei, instalei. Agora eu tô com os dois também. Um de PvP e um de PVE, só que eu tenho que lembrar de, de trocar todas as vezes que for fazer isso. Já parece de ir pra ir contigo, tem um chamanzinho e se leve. Ih, já tô. Ixi! Já tô dentro da treta. Já tô dentro da mutreta, mano. É legal de joinar BG e de joinar uma. uma dungeon ao mesmo tempo, que geralmente quando a gente sai de uma já entra na outra instantânea, tá ligado? Aí eu vou. Aí eu Mandei. Let's go, boys. Vocês viram que lá na, na área de, de começo no, minha minha adaga tava esquisita? Ah, eu não envenenei, cara. Meu Deus, como é que eu posso ser o hulio hu venenoso se eu não tenho os meus venenos? Aí, agora. Let's go. Ladies and gentlemen, prepare for battle. Vou deixar aqui na área do... Tá. vamos ver, mano. Nosso time tem dois sendo um deles healer, a gente tem um healer, dois healers, a gente tem um pala healer também pra poder dar uma segurada. Ok, mano, eu vou tentar, nessa partida aqui, ficar junto com o cara da, da flag. Porque eu geralmente eu saio do cara da flag pra poder fazer um PVP, né, mano? Aí não bate em mim não, véi. E... foda-se. Ah, mataram o cara já, mano. isso? O cara mandou bem. E counterou total. Mas eu acho que ele não me marcou. Nossa! Eu fui totalmente counterado por esse, esse Hunter, mano. Falei que ia ficar com o cara da flag e não fiquei com o cara da... Vou voltar, vamos Vamos voltar para o... Parece que... Parece que o meu dano não... Ah, é porque eu tô uma BG de level 49 eu tô level 42 ainda, mano. Pode, pode ser que os caras... Os caras que estão level 49 nessa BG aqui, eles não tá bem mas... Safe que eu acredito Eles já vão ter as skills, né? Aí começa Fear, Fear the Walking Dead. Tá vendo? Eu, parece que eu não bato nos caras, mano. Faquinha. é a faquinha não foi. Recuperaram a flag? Não. Ó, já tá indo os caras do time do, dos malucos lá recuperar. Vamos tentar dar uma segurada. É, a flag nossa tá entregando. Beleza. A gente mata esses caras aqui. Vai lá proteger. Mano, eu tô, tô no sangue-aço no desse Hunter. Mas tem um healer com eles ali. Tava demais gente, hein? Vou pular nesse healer, mano. Tunei de novo. Bizarro. Desar... Ai. Eu acho que eu não mato ele. Nossa, olha o regaço que eu fiz, mano. Meu Deus, mas o. Eu... Ai, o. O Hunter... Cara, olha o regaço que eu fiz no healer ele não conseguiu castar uma cura, velho. Só que o, o, o Hunter tava ali na contenção, né? Os Hunters estão sendo um problema nas BGs, velho. Juro pra vocês. Um que tá muito forte. Dois que eles veem os Hug e a regaça. Eles vê os Hug, filho. Falou... Opa! Opa, baby! recuperar a flag, amiga. Eu não tô fazendo nada... Deixa eu ver aqui como é que tá o big damage do, do rolê. Dano causado. O rolê deu 15k, enquanto o top tá 55. Meu Deus, é, Eu tenho muito que aprender. Eu tô mais morto do que viu. Ó, chamazinho. E é, aí, chama. Eu queria ter um speed pra poder chegar nesse cara, velho. A habilidade de speed minha tá demorando muito, muito, muito, muito. É um talento, né, que a gente pode colocar pra poder... Destruir ele ele que dá... Esse... É. Tunei Tunei de novo uh! Perfeitamente, mano Cara, o, o Hulk tem dois stun Pra abrir no cara, é muito forte Tá ligado? Você abre com o primeiro stun invisível Aí depois... Nossa, o Priestzão Pegou, velho. Quero ver quem que vai tirar essa flag Desse Priest aqui agora a primeira você abre invisível e depois quando você tá... O cara saiu do primeiro instante, você consegue dar um... uma pemba nele. Vem, vem a priste. E a gente já encontra com os caras aqui, ó. Já faz um... Vou mandar o um Invi. Eu tenho que acabar com a jogada. Cara, eu vou focar em atrapalhar o Healer. Porque ele vai ficar lá atrás, ó. Conei. Vamos! Vamos! Interrompi? Boa, molecote! É isso! Batendo tá esse decazão aqui? Venenar. Ok... Beleza... Cara, Loki tem muito escudo, tá ligado? Pô, meteu um furzão nele ali. Temos só a última habilidade pra poder dar o Killing Blow. Nice, velho. O que, que aconteceu aqui? Eu acho que todo mundo perdeu as flags. <risos> que bosta! Ai, mano, fizemos uma limpa. Mas todos perderam as flags. Agora a gente tem que fazer o trabalho tudo de novo. Vamos aqui, vamos aqui. A real, mano... Ei, fodeu, morri. Ai, cara. O problema é que você fica marcado. Putz, encontrei que o time dos caras ali não deu muito bom. It's, the, it's all good. Uh, I should slay it with the team with uh, that hug was of me. Ah, tinha um hug na, na Julissa do Bleeding Hollow. Tinha um hug nela. Ela falou que deveria ter ficado com o time. Mas aí ela perdeu a flag e pediu desculpas. Olha que atitude legal, mano. Porra. Aí o cara mandou pra ela, não, tá tudo bem, relaxa. Legal isso, velho, é, é raro, viu? Vocês acabaram de presenciar uma parada que é o uh, Rare. Ali, ó, vamos pegar o cara da flag. Então, mano, e se eu fizer isso aqui? <risos> Os cara fica bolado Vai ficar aí travado um tempinho, mano. Eu preciso de time pra poder... Eu vou sapar ele de novo. Ai, bosta! Meu Deus, mano, não tem o que fazer. É foda. Mano, uma coisa que tem que aprender é que Hug nunca pode ir no cara sem o time tá fazendo a fronte ali, tá ligado? Você tem que ser o cara que analisa a luta e aí ou você vai num cara que já tá meio na bad para você só executar seu combo nele. Porque se você for assim meio meio away, velho, não tem condições. Eu não sei, eu não sei se eu fico pra proteger ou fico pra. Eu vou lá tentar recuperar. Eu acho que eu vou lá tentar recuperar, né, mano? galera tá só agrupando aqui. Ok, cara, legal, velho. A galera tá com um pensamento bem bom, viu? Agrupando. Só que o problema é que tem uma galera ali que vai entregar a parada. E fodeu já. Já vamos, já vamos matar esses caras aqui mandar eles de, de, de base? Calmou. Desarmou. Venenou pra carai. Garrotezão. Pô. Ok, agora a gente volta pro plano inicial. Cara, o, o, o, matar o Hunter que tava aqui, né? O Hunterzão tava... Cara, eu, eu tô começando a pegar medo de Hunter, tá ligado? Porque ele consegue subir muito rápido e o cara dá o desvencilhar e joga uma trap e já era. Tô vendido. Um invisível aqui por cima. Nossa senhora, o que, que tá acontecendo aqui, cara? O que, que dá pra fazer? tinha um stun nele. Vai, boa, matamos um. Vou dar um cegar nesse aqui Vira no... Está longe demais. Não vai curar ninguém Não alvo. Boa, mano Nossa, esse cegar aqui foi da hora, hein Dá pra desarmar ele E... Vai entregar, mano Cadê o cara da flag? <risos> acho que eles mataram Só que eles devem estar em treta lá Ih, pegaram de novo a nossa O maluco pegou pra poder recuperar Se a gente correr, mano Eu acho que dá pra pegar o cara na saída aqui Ai, tá um bololô ali no... Nossa, mano, não... nossa, eu achei que o cara da nossa flag tava lá... Nossa, acho que a gente perde a flag. Acho que dá muito ruim aqui. Hum, hum, hum. não deu muito. Olha ah, o stun, ó. Ai, stunei. Armei. Vou encher o saco desse healer aqui, velho. Ai, tomei fear. Não! O healer tá quase morto. Puta que pariu, velho. Tô falando pra vocês que Hunter tem uma desgraça na vida do ser humano. Morri. Morri, mano. Os caras estavam brigando ali. Vocês viram que só eu bati no healer, mano. Se alguém tivesse dado um daninho a mais ali, aquele healer tinha caído super. Deixar esses caras aqui, mano. Precisa proteger aqui, ó. Precisa reagrupar na, na saída da nossa flag. Porque depois aí a gente tenta fazer uma doideira. O cara vai sair pela porta do meio. Por onde que ele tá saindo. Olha o cara tá ali, boa. Vamos acompanhar, vamos acompanhar. Se a gente vê inimigo, a gente tenta sapar. E tenta fazer aquele combinho de double stuns e envenenar tudo quanto é veneno. E... Vou ficar aqui, mano, se esse Rogue aparecer. Ó, ó, ó, vou sapar o Healer, ó. Vem, vem, vem, vem. Armei. Ok. Ai, teleportei no Minion. Corre. Rapaz, eu e esse Druid aqui estamos na, na dupla, hein? Olha o healer dos caras. Me deu incapacitate. Preciso chegar mais perto. a faquinha nele. a faquinha. a faquinha. Um... Ah, agora você tá fudido. Ah, não é possível, mano. Ele já tava castando, cara. Eita. Mano, meu name is The hunter, cara. Eu ia, eu ia muito stunar ele. Se eu tivesse stunado ali... Teria demolido esse cara, mano. Nossa, eu vou vou caçar esse Hunter agora até... que a treta? Onde as tretas estão tá rolando? Eu tô sentindo uma treta. Tô com frio, velho. Deixou o ventilador ligado ali e agora tá. O cara tá indo pegar nossa flag mais uma vez. Ai, Hunter, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Cá, cara. Eu fiquei invisível. Invisível, vou ver se eu der um jump scare nele ali, mas acabou que não... Não rolou, é o Precision, mano. Dúvidas que o cara tá jogando de precisão? Beleza. Eu acho que eu morro antes dele. Caralho, velho. Meu Deus, mano, o que, que eu faço pra poder conseguir matar a Hunter? Caraca, o Precision tá meu onando, hein? O Precision tá meu, Eu tô bom pra matar healers, mas em compensação, Hunter tá foda. Eu até raciocinei direito ali, velho. Tinha que dar o um pulo nele e tal. Mano, eu vou só infernizar a vida desse cara. Foda-se. Aí de novo, velho Não dá pra fazer nada, velho O cara corre uma, uma maratona olímpica Porno Puta, eu dei 82k, velho Isso, isso aqui já é uma melhoria Eu tava dando 25k no máximo Numa, numa BG Perto do primeiro que deu 203k Que foi o fucking Hunter Nossa, mas eu tava caçando também Nossa eu tava caçando top damage do bagulho, velho. Não tem condições, né, mano? Eu, mero hug de 82k de bagulho. Talvez a gente já sai e faz uma dungeon, manos. Mas a gente ganhou. Foi muito bom. Bom que a gente já pegou honra também pra gente poder fazer nosso set. PvP. Cara, tá divertido jogar de hug, mano. Tô, tô me divertindo pra caramba. Vamos. Ah... Então... Beleza, vamos, vamos entrar na. Vamos entrar na dungeon. Ó! Oh, Warlords of Draenor! Essa aqui é da hora, mano. Adoro essa dungeon. Ih, é briga! A gente entrou meio que nela um pouquinho mais avançada, é bom, né? Porque a gente, como a gente tá gravando o vídeo, o importante pra nós é, no, é pegar o XP final. Sim. essa build aqui PvE é meio tensa, viu, manos? Tem que espalhar garrote e tá? tal. Tô com um veneno só, deixa eu colocar o outro aqui. Tem tem uma Tem uma Mesmo, mesmo assim ainda tá não tem tá dando para dar um daninho estamos sem uma estamos sem humano um Vou tirar um pouquinho o zoom pra vocês verem o bichão. Olha o tamanho do, da encrenca, mano. Nossa, que isso, velho. Eu acho que vai dar ruim isso aqui. Hein? Eu acho que vai dar ruim. Nossa, tô tomando stand de todos os lados que eu vou. Grandão tá quase morto. Nice. Uh. Eu tô preso! Acho que o cara morreu porque ele ficou na área do... Esses fogos aí, ó. Isso aí arregaça. Ó o tanque doidão. <risos> Caralho. Mano, o priest tá, tipo... Tá como? Ah, os caras do Proudmore, do Moonguard. Ó, ah, tem um mano do Nemesis aqui, mano. O Herded. O Herded BR, mano. Jogando Nemesis. PKzão cabuloso. Um salve pro Hurded. É Herded mesmo? Herded Nossa, mano, ele tá jogando de. De unhole, mano. Respect. Vocês vão queimar. Vou tentar que interrupt, guys. Please. O outro não tem Agora não tem não! Interrope pra nós! Boa! Agora eu tenho. Vou dar uma curinha aqui porque eu tô fazendo o healer sofrer. Ninguém terá minha potência. Ó, oh, ninguém terá minha potência. Segura. Caraca, que se bobear nessa luta aqui, o Palinha consegue puxar a asa duas vezes, hein? Se eu peguei level. não peguei, né, mano? Cara, a gente ganhou a BG, mas mesmo assim... Não pô nada, cara. Ah, pô umas duas barras só, né? Sangue e honra, mano. Eu penso... Tem que colocar meus dots tudo no bichão e deixar ele arder. Tamo batendo parecidão com os caras aqui, mano. É bom, isso é bom. Agora aqui é que o bagulho é doideiro. Visível aqui só para eu abrir no um cara de novo, Vou matar o grandão, Nossa Senhora. Não vi minha vida, mano. Não vi que eu tava tomando tanta pancada. Tá bem que o healer já tá pronto pra ressuscitar nós aqui. No último você. boss ali a gente vai dar uma apanhada, hein, Traga mano. O senhor tem certeza de que quer soltar aquela coisa na jaula? Acho que ele não foi alimentado desde que nós o achamos. Põe uma poçinheira, Boa ideia, senhor! Não parei do cara! Tô apanhando, hein? Pelo amor de Deus! Boa, boa, time Cara, a gente já tá com 30 minutos de vídeo. Deu pra fazer uma BG e um PVP. Uma um BG e um PVP, a mesma coisa, né? burro vou fazer uma BGzinha. Um... Preciso chegar mais perto. Meu frontal aqui, jeans jeans é porque eu ainda não tô muito seguro, mano, com a rotação com os botões, então eu olho muito pra barra, tá ligado? Aí se eu olho pra barra, eu automaticamente tomo. Tem que colocar umas skills aqui no, do lado, usar umas auras, aí eu paro de olhar pra baixo na tela. O ideal é você sempre ver aqui perto do personagem, tá ligado? Que aí você consegue ir, des ir desviando das mecânicas enquanto você dá uma olhada nas skills que você vai poder utilizar. Ai, volta aqui. Está fora. Por nada, não vai ter que matar o bicho, eu acho. Virou em mim, Tanque. aí sim, aí aí vira que tem que matar o... Não tem. O... Aí sai da frente, isso aí dói pra caralho. Ai, não vira pra mim não! Nossa, eu tô com o mesmo... O mesmo flater do, do PVP, né mano? O foda é de sair de um e entrar no outro direto é que a gente esquece de mudar. Eu vou botar no do PVE aqui pra vocês verem, depois que a gente matar esse boss Tá ali Oh, ainda dropamos um trem aqui, mano. Vamos equipar. Coisa boa. Uh, rapidão. Addons. Aí a gente tira o plater. Colo... Tira o Trit e coloca o plater. Porque um é para PVP, outro para PVE. Aí se liga como é que fica. O bom Esse do é SSD... SSD dá para fazer que essas que paradas, de mano. Use a Sim, senhor. Caraca, os caras já chegaram lá no boss, velho. Oi, olha, olha, olha, que isso, que isso, que isso, que isso? Olha lá como é que mudou a barra. Eu fiquei pra trás no dano também, né, mano? Comecei a luta junto com os caras e é foda. Fiquei com medo de ir direto lá pro outro. Eu tava meio sem vida já. Boa. Os caras chegaram de prima. Um teleportezinho. Pode matar esse cara aqui. Caraca. <risos> Ó, tô chegando no dano, hein, mano. Tô chegando no dano dos caras. Eu acho que não vai dar pra chegar, não. Pô, se eu passasse esse pala, velho, eu ia ficar muito feliz, porque a gente chegou depois na luta... Eu mosquei, eu devia ter ido ali já também junto com eles, eu vou ficar um tempinho... Se bem que eu tenho teleporte, né? Ok. Ai, meu speed, mano. Eu preciso botar o talento de, de aumentar... Diminuir em um minuto o tempo de... Vamos! Ah, não, eu não passo, não, velho. Eu tô muito longe dos caras. Fiquei, tipo, quase 100 abaixo do DPS. É. Olha, dá para uma ombreirinha? Corinho 50? Equipation? Vamos sair que passa essas paradas aqui já, mano. Porque é uma, é uma melhoria, né? Essa aqui é melhor pra mim. 1% melhor. Mas qual que é mais bonita? Nossa, essa aqui é bonitona, hein, cara. Equipar aqui a coisa. Isso aqui também. Ó, você tem level 43, pelo amor de Deus. Deus do, do, do leveling. Isso aqui é o de herança. Eu, não, eu nem uso esse XP de descanso do set de herança, tá ligado, mano? Então, pra mim, whatever. Porque eu, eu jogo toda hora, então toda hora o meu boneco tá fazendo alguma coisa. Não tem descanso pro meu Rug. Ó, vou botar esse aqui também que é 50. Cagou todo o meu transmog. Didi, mas é isso. Pelo menos a gente pegou o level 43, ó. Tudo isso pra pegar um nível. E a gente vai colocar esse nível onde, mano? Essa é a pegada. Aumenta o leque de faca. Entalha a marca da morte do inimigo causando 900 de dano e todo sangramento ao longo de 16 segundos. Quando a marca ativa, seu garrote, sua ruptura, venenos letais aplicados ao alvo, duplicados, causa 100% de dano normal. <risos> Cara, a marca da morte é da hora de pôr, hein? Mestre Sazen, enquanto furtividade estiver ativa, por 3 segundos para acabar, você de desse... Isso aqui também é muito forte, velho 30% de chance de acerto crítico. Isso aqui dá um dano lascado. Eu... Putz, marca da morte. Seus venenos de armas, seu dano de natureza ao longo do tempo, suas habilidades de sangramento causam 1% a mais de dano para cada efeito de veneno, cara. Que a gente coloca no cara da... Nossa Senhora. Esse aqui dá mais sangramento. O sangramento ocorre 100% mais rápido. Pô, agora eu tô em dúvida, hein, mano. Juro pra vocês. Se eu coloco marca da morte, aumenta 15% em 15% de seus venenos de arma. Aumenta em 15% o dano de seus venenos. Ah, não. Aqui, ó. Aumenta o veneno primeiro, velho. Esses venenos de arma aqui é muito forte. Aí depois eu coloco marca da morte. Pra ir pro próximo nível aqui, eu preciso gastar mais 3 pontos. Então, provavelmente, a gente vai colocar marca da morte, mestre assassino. Marca da morte mais assassina. Aí depois a gente vem aqui pra... estocada causa 500% a mais de dano e deixa de custar energia. Meu Deus do céu, velho. 500% a mais... Nossa. E esse aqui é o quê? Emboscar em multilete a 20% de de fazer com que seu próximo emboscar seja gratuito e possa ser usado sem furtividade. Tanto aumentado para 40% se o alvo estiver abaixo de 30% de pontos de vida. Eu acho que esse aqui é mais legal aqui é mais legal. Esse aqui também é muito bom, mas esse aqui é mais legal. Beleza? Mano, finalizando o vídeo por aqui. 40 minutinhos de vídeo. Geralmente é esse o tamanho de vídeo que a gente faz mesmo aqui pro canal. Uh, não vou tirar print daqui, não. Ou tira. Printzinho assim, ó. Vou fazer um print, hein? Pra poder fazer aquela thumb que vocês gostam. Ok. Salvei. E é isso, mano. Obrigado mais uma vez todo mundo que assistiu. Um grande beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Até o próximo conteúdo aqui no canal. Era mais. Valeu. Falou!